Então, gente, estamos de volta com o Survival, PD, Twin, Sideshow, e sim, Pedro Henrique Reis. Estou aqui com a minha cara mais uma vez, porque já que você não gosta, né, eu vim o quê? Afrontar, claro, claro que eu vim afrontar. Estamos hoje com ela, a nossa preferidíssima da plateia, estava contadíssima para ganhar, se chegasse no final, Jack, Jack, rainha. Jack, Jack. Rainha. <risos> Jaque, Jaque, já rainha. Bem-vindo, Ai, já que não queria estar te vendo aqui agora, né? É. Queria te ver depois da final, mas infelizmente você foi barrado da final Igual naquele Real Life que estava predestinado para você <risos> não, vencer Não, eu, eu tô com o, pé, com o pé literalmente na merda, sabe? Porque sair duas vezes no, no penúltimo e no último jogo que eu participei Tanto no Real Life quanto nesse no F4 É deprimente <risos> Sim, e você tinha <risos> é muito tempo de vencer, né? É, tinha Oi? De vencer, E você sempre tinha muita chance de vencer, e por isso você foi tirada, né? Em todos. Sim, é. É o que, é o que os finalistas falam, né? Eu estou esperando para ver, ver o que, que eles vão me dizer nessa final. Uhum. Já. Porque... Eliminação... Ah, Calma, eu Calma, vou fazer um comentário antes. Antes de você fazer uma pergunta. Porque assim, é, o pessoal tava criticando muito você quando você tinha se juntado com o Edu e com o Adriano naquela época lá. Mas eu e o é claro, as pessoas mais experientes de survival, analistas, pensamos assim, ela só tá se unindo com duplas. Então, no final, ela vai, ser, ela vai chegar fácil no F5 e as duplas, uma da dupla vai ter que lutar por ela. Então, tipo assim, ela tá se enquadrando no F3 ou no F4, assim, entendeu? Porque você foi a oh, única oh, sozinha oh, que foi com oh, as tá. duplas. O que aconteceu, assim, assim que a Gabi saiu, ela foi a primeira eliminada pela Salang, eu fiquei muito deprimida, sabe? Foi para mim um tiro. Eu não esperava que ela seria a primeira eliminada. Tanto que quando eu saí ontem, eu nem liguei, porque tipo, pô, eu fui ao máximo. Mas ela saiu muito cedo, ela não teve chance nenhuma de brilhar. Aí eu fiquei muito revoltada. Eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. Fui lá fiz um chat com todo mundo, menos o Trucan e o Cris. Só que assim, F3 com todas as duplas. Aí eu comecei a conversar, questionar, falar que o jogo comigo seria melhor. Fui atrás de Griten e de Dudes e eles me negaram a aliança. Gente, vocês já viram isso? Já. negaram. <risos> aí Ai, o que, que acontece? Eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito de reverter isso. Foi aí que eu corri atrás de criar um F7. Foi o que aconteceu. Consegui trazer o Edu, o Adri... Amanda, Samuel, o Léo e o para pro meu lado, e consegui ficar em maioria. Mas se não fosse isso, eu tenho quase certeza que depois da Gabi, eu iria flopar lindamente. Parabéns, Jack. Vai uma jogada muito boa, viu, Jack? Sério, você pensou muito bem tipo em só pegar as duplas, porque no final você seria um voto para alguém, né? Eles iam lutar por você, porque nenhuma dupla vai quebrar, né, obviamente. Eu tenho é. bastante confiança para várias duplas e eu consegui me sair bem por isso, porque eu realmente grudei. Igual o Eric falou, ah, você se juntou, você se assegurou muito junto com o Edu e o Adriano. Só que assim, eles eram as duplas que mais me passavam confiança. Eu precisava de um alicerce para me manter pelo menos por um tempo. Eu não poderia ficar de aliancinha com todo mundo para uhum. meu nome sair na roda e eu logo opa. Então... Eu pensei, eu vou tentar fazer um social bom com todo mundo, ser a lesa, da... a lesa do grupo, o voto fácil, que aqui eu sei que eu vou longe. Sim, é e deu é certo, certo, né? Porque o meu jogo é um jogo mais silencioso. Mas é jogando assim que eu consigo chegar na final. Quer dizer, quase. É barrada na final, porque só... é ameaça, né? Ô, é, Jaque, você falou de... que tentou fazer aliança com todo mundo, mas você não tentou contra o can e com o Cris. Por quê? Que você já conhecia eu, ele. Eu sabia, eu sabia que era da tira em bunda de faca. Assim, quando a Gabi saiu, eu sabia que eles tinham cogitado em me tirar. Tipo, tira já Jaque, tira já Jaque, tira já que Aí o Adriano falou pra mim ainda, não, a Jaque eu sinto que ela ainda pode fazer muito pelo esse jogo, vamos na Gabi e tal. Porque eles não queriam tirar a Gabi, mas eles meio que não tinham escolha. Então, eu, tenho, eu já tinha comigo aquela, sabe, aquele rancor? Tucão, você me paga. <risos> foi por isso que eu fiquei naquela ah, agora a Viúva Negra vai se vingar e tal uhum. e aí com o Gritem e com o Dudes foi porque eu realmente queria uma aliança com ele de verdade, sabe e eles nem fizeram questão de me enganar, simplesmente não quiseram e aí foi onde eu corri atrás desse F7 para que eles saíssem porque já que não queria jogar comigo, seria contra mim então eu estaria contra eles uhum. tá bom. e porque eu... o o Eduardo e o Grit não se aliaram com você, não entendi isso aí. O Eduardo então, meio vocês... que é um jogador experiente, né? Não sei porque ele negou alianças. Assim. Eu, eu fiquei chocada porque eu nunca tinha visto na minha vida alguém negar uma aliança, sabe? Eu nunca pois vi. Pois é. <risos> uhum. Ainda mais eu sei assim... que tava sozinha, tipo, não faz muito sentido se negar aliança, né? É, pois é. Ah, mas assim, quando as pessoas elas estão muito se sentindo confiantes. Ela pensa que o pessoal que tá sobrando é lixo, entendeu? Daí é. elas se acham muito boas. Daí assim elas começam a ligar as coisas e aí elas se ferram, né? Isso é um erro grotesco no jogo, viu? Porque geralmente sempre é. quem tá tipo, isolado vai virar um voto no... em alguma parte do jogo. Sempre e assim. vocês notaram que no Coreia os jogadores mais experientes foram os primeiros a sair? Sim. Sim, a queda foi muito cedo pra eles. Sim, foi muito rápido. Então eu acho que eles não usaram a cabeça de focar mais nesses... Nesses jogadores menos experientes Assim como eu, entendeu? deixaram o largado foi aí onde que o jogo não deu muito certo Querida Você é bastante experiente Vou fazer uma pergunta para você Você já, eu já jogou sabia muitos que eu tava jogos então, né? Você é ratazinha de jogos Nem tanto, 10 é só <risos> Você já jogou mil jogos Já jogou vários Live. Agora me fala, qual a diferença entre o VD e os outros jogos? Qual a diferença para você? Que... VD é vida, meu Deus, é um jogo totalmente tipo, diferente, sabe? Eu levei um tempo para conhecer todos os moderadores, porque, nossa, tem uma arranco, o que, que é isso? Muito moderador, mas agora eu entendo por que precisa de tanto, porque é um jogo bem complexo e, tipo, muito organizado. Ai, é maravilhoso, sabe? É, de eu poder estar aqui expressando o que eu tô sentindo depois de sair no F4, assim, não tem preço. Eu precisava disso. Uhum. Obrigado Aí ah, eu acho a mesma coisa, adoro Desculpa ah, e... alguma pergunta? Vamos começar com as perguntas já Porque já tem uma pergunta aqui boa Que ela já vai explicar também o que ela pensou na hora Pra gente não cortar a pergunta, entendeu? Pergunta do Pamplona Ele perguntou assim, por que não as pedras? Por que houve o flip? Por que houve o flip? Por quê? Aquilo Você foi a queda. Na pedra da na queda da Amanda A queda da Amanda Olha, eu, é, eu já sabia que a Amanda e Samuel tipo tinha minhas dúvidas, tinha flipado no CT que Adriano tinha saído. Então aquilo eu já fiquei naquela desconfiança deles. Eu não entendi qual foi a jogada deles de fazer Adriano sair, sabendo que que eles estavam mais unidos do que nunca para tirar a gente. O que aconteceu? Eu vi que não valeria a pena, porque o Léo me passava muita confiança. Eu pensei, ah, eu não quero ir para a final com o Edu mesmo. <risos> ele está descobrindo isso agora. <risos> Edu, você é muito maravilhoso. Então, eu não, eu não queria ir para a final com o Tico, porque era perder. Escrachado, tá? Eu te amo, mas era perder escrachado. Eu não pensava em ir para a final com ele. Então, eu podia ir saindo, já estava na final mesmo, ia saindo, saindo, saindo. Eu sabia que eu ia ficar, Entendeu? Então eu não me importei muito com isso, não. E como eu confiava muito no Léo, eu imaginava que eu iria durar bem mais. Uhum. Gente, uhum. você tem muito sangue frio, gata. Como assim? Não, vira... não, eu tenho sangue frio, Sim. mas assim, tem que ser sensata. Você entregou, você entregou o Edu para o lobo, né? Gente mesmo. <risos> mesmo. E o Edu jurando ele para junto, né? Que tava tudo ok, Ah, vou para final com a Jaque. Acho que não, Edu. <risos> <risos> Muito Sandra, eu achei Desculpa, vou, vou falar Ai gente, mas ele é maravilhoso No Real Life, a gente foi junto Ele foi runner up, eu fiquei em quarto lugar Na final, eu cheguei nele e falei Edu, eu vou votar em ti porque você é maravilhoso Você vai ganhar de mim na final Eu, eu mesmo falei pra ele Foi até que a gente fez a prova de fogo junto E eu lembro até hoje que eu perdi pra ele Na prova de fogo, foi por isso que eu saí na F4 então, eu não faço nem questão de enganar ele. Eu faço questão de falar a verdade, porque ele é muito meu amigo e mora no meu coração. <risos> hum... é, tem uma pergunta aqui agora do Fabrício. É, ele, ele fala assim, já que existe alguma jogada que você se arrepende de não ter feito? Se sim, qual seria? Parabéns pelo seu jogo. É, tem alguma coisa que você queria ter feito e não fez? Obrigada, Fabrício. Olha, eu, eu me arrependo de não ter tentado trazer o Borba pro meu lado da forma que... É que, assim, o Borba, ele... ele nem me respondia. Era a vácuo certo, sabe? Mas eu, eu, te... eu deveria ter tentado um pouco mais é, me aproximar dele, ter tentado conversar. Eu acho que eu desisti muito fácil. Esse foi o único ponto, assim, que que eu acho que eu errei no jogo. O Borba ser muito leigo e, e, e tipo... Tá na final, eu acho que eu deveria estar no lugar dele. Desculpa, Borba, mas eu deveria estar no seu lugar. Eu deveria mais merecido. E é isso, é a única coisa que eu me arrependo, de não ter tentado forçar mais a barra com Borba. Uhum. Eu tenho uma pergunta da Milene. A Milene já começa fazendo assim, ela falando que tava torcendo muito por você, e ficou muito triste quando você saiu. Foi assim a queda, né, pra ela do F3. Ela queria muito uhum. uma mulher campeã, principalmente você, né? Ela perguntou assim: deixa eu ver aqui. É, no que, que você vai basear seu voto, assim? Vai ser mais social? Vai ser mais jogo? Vai ser mais o que? Eu digo estratégia, tá? Eu vou juntar um contexto todo, porque eu e o Cris, a gente não teve um jogo próximo. Eu realmente vejo poucas jogadas dele. Estou esperando o discurso. O Léo, a gente jogou mais junto, eu fui mais próxima dele. Eu ainda não sei em quem vou votar, tô esperando. E quem me surpreender mais ganha meu voto, eu vou levar tudo em consideração. Mas assim, eu também vou levar muito em consideração as respostas, eu não quero minhas respostas, eu quero respostas concretas. E aquele que conseguir me convencer mais tem meu voto. Não é porque eu nunca joguei com o Cris que eu não votaria nele, porque eu não sou bitter. Então me surpreende e ganha meu voto. Só que então tá aberto, voto... né? Não, tipo, nem, nem tenta, nem tenta ah, tá. porque ele não gosta. Então é um F2 para você. Oi, é, é. F2 para mim. Já que quem te conhece sabe que você, quando vai para o júri, é uma pessoa bem agressiva no júri, né? Você, uhum. você acha que você vai ser agressiva dessa vez ou vai ser mais de boa? Olha, dessa vez eu acho que eu vou ser mais tranquila, sabe? Pelo fato de gostar muito do finalista eu acho que você ser é mais de boa. Poxa, eu queria que você fosse bem agressiva, porque eu adoro... <risos> A não ser que eles começam a, Diego. a, não que eles a eu talhar no canto eu viro, e eu viro o demônio se começar a inventar que fez jogada que não fez, gente, eu fico com eu, eu entro no meio da briga de qualquer pessoa para falar, olha, tu deixa de ser mentiroso, porque essa jogada <risos> não Diego, foi sua. Ela meteu, dedo, ela meteu o dedo na cara do moleque no real life. Acho que foi até do, do Edu Leal. Não, foi não, não foi é, não, não, eu acho você... que foi do Mosca, não lembro bem, mas acho que foi do Mosca. Não lembro. Você quer enfiar o dedo na cara do moleque e começar a gritar com ele todo mundo é. sabe o que é. É que eu me revolto muito com mentira, gente. É. Por favor, seja Acontece. assim, a gente implora. Seja assim, juro. Sim. Ah, é. é. tem mais pergunta, Diego. Tem do, do Yuri que eu mandei pra você. Tá no seu PVT, teu, meu. era do Yuri? Era do Yuri? Do eu Prescott, falei, eu falei que era do Fabrício. Gente, do você Fabricio não sabe assim. ler? <risos> não, confundi. Desculpa. Então, vamos fazer um errado faz aqui. Yuri Rodrigues, Prescott. Tia. Borne não gosta de você, né? Não sei porque eu mandei sua pergunta pra ele. Então, era do Yuri, tá bom? Ele mandou até um Desculpa, coraçãozinho eu, na gente, pergunta, não. assim. Ah, que fofo. Ai, Borne. Seria é demitido você. Deixa eu ver se tem assim. uma outra. É... Não, não, não. Foi Milene, foi Pontona... Não. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta pessoal. Tem eu não tenho, Yuri. tipo... Do Yuri foi essa que o Burn fez. Mas ele mandou pra ah, Fabrício, sim. não sei por quê. Ah, sim. Ah, eu pensei que tinha sido ele. Eu não tenho uma pergunta, tinha mais uma consultação, porque, tipo, muita gente falava do seu jogo, que era ruim, não sei o quê. Mas um ponto de vista era exatamente o contrário, né? para mim você sempre teve ah, a melhor posição ali com bom as duplas Conhecer meu jogo de verdade, se eu estivesse na final e contasse meu discurso. Porque eu posso dizer, foi um jogo silencioso, mas foi um jogo muito sofrido. E ao meu ponto de vista, não é porque é o meu jogo, foi um jogo muito bom. Para quem estava pertinho de mim, sabe dizer isso melhor do que eu. Não pode ter sido melhor, tanto que falhei e saí no F4. Mas foi um jogo muito esforçado uhum. e eu acho que eu mereci chegar até onde cheguei. Uhum. Você escreveu os questionários sempre? Sim. Você, você acha que você tem chance de ir para de ser de cada sprint? Olha, eu acho que eu tenho chance de ser a <risos> de cada vilã. Vilã? Eu, eu acho que, que eu tenho chance de vilã. ser de cada vilã, mas a sprint não. Não? Ah. Não. Eu, eu tava achando muito, que você poderia tem muitos ser. Muitos jogadores. Bons a gente tava tá achando bom. que você poderia ser. Hum. É, eu acho que sprint vai ser do Eric e do Edu. Talvez Aham. o Adri também, porque o Adri arrasou muito. Vamos ver, né? Vamos ver. Agora vamos para a brincadeira dos colares, que eu adoro. Uhum. É, primeiro colar, colar de ameaça. Quem foi a maior ameaça no jogo? maior ameaça? É. que está sendo a maior ameaça? O que já foi. Acho que já eu foi, eu fiz, no caso. Né? Né? É. Pedra no sapato, não sai nem com reza. <risos> <risos> <risos> Ai, eu me afino. Tipo, ele é, uma pessoa, ele é uma pessoa muito legal, sabe? Mas ele foi uma pessoa que, nossa, por várias vezes, muitas vezes foi cogitado, assim, de tirar ele, e no final das contas não foi ele que saiu. Então ele foi sempre uma ameaça, sempre foi uma pedra no caminho, sabe? Uhum. E o engraçado era é que depois que o trocando saiu, o Cris era, tipo, o underdog macho, né? Ninguém queria jogar com ele, ele tava isoladíssimo, e foi passando, assim, nunca saía Eu fiquei, gente, vamos deixar, assim, ele andar até o final. É porque Acabou as pessoas chegando. esquecem, né? Começa a deixar de lado, daí a pessoa rouba a vaga dele da final, né? Uhum. Sim, justamente. E o colar de inútil? Não, é de Cadela. Aqui. De Cadela, Isso. Daquela que vai ser arrastada até a final, sem assim, fazendo... Ah, e foi, né? Foi arrastada até a final. Eu amo Já é dele, mãe, né? né? Mas esse é seu, Não tem jeito. Gente, ele já ganhou, que foi tipo... Ele já um ganhou, nome. né? É. Dela. Já ganhou. Não tem como não dar pra ele, porque todo mundo, eu, a gente conseguia ver o esforço de longe. Agora o Borga, é difícil, tu mandar uma mensagem pra ele em 2010 e responde em 2018, sabe? Aí o oi que eu dei no começo do jogo tá, saindo, tá chegando agora na final. Aí é difícil, né? É, realmente. Uhum. E o colar de vaqueira, uhum. vai pra quem? Vaqueira é aquela pessoa que prometeu vários big moves e não fez. Ela só falou o que ia fazer, falou o que ia fazer, falou que ia fazer e acabou chegando na final. Ou não chegou na final, mas não fez nada, assim, de big moves. Não, e agora? Esse é meio difícil de dar. Que lutou e morreu na praia, você quer dizer? Não, a Vaqueira pode ter chegado na um final, te mas... Uma que fazia promessa, uma que te fazia um é. monte de promessa, ah, mas, mas não, não, não cumpriu. Nada. Eu acho que o Aislan. O o eu achei o Aislan muito agressivo depois da eliminação dele. E ele ainda não viu o peso que ele estava fazendo, porque o Léo ainda está no jogo. Porque eu não vou citar nomes, mas tem pessoas do júri que falou: eu não vou votar no Léo só porque o Aislan é um abusado. Sério? Nossa. Sério? Fica de cá, Aislan. Então, é, ele mostra. falou assim, porque o Aislan é um abusado. Então, <risos> Enchendo o saco. Eita, Aisla. Hum, será que você vai de seu namorado de Vitória? Olha aí. É, Exato. Fica, fica na tua, gato. E para quem vai <risos> colar eu o de amo. amigo? Aquela pessoa da amorzinho da minha... assim. Nossa, eu daria para várias pessoas. colar, Amiga de toda a casa, já. Gente, eu, <risos> eu, eu, eu consegui ter um bom relacionamento com a maioria das pessoas. Mas colar de amigo... Edu, Adri, maravilhosos, eu daria mil colares para eles E a Dani, gente, a Dani é uma pessoa perfeita, maravilhosa, adoro ela Eu acho que colar de amizade tem que ficar para ela, ela merece Vai para ela, então? Vai para a então? Dani, maravilhosa Ah, parabéns, Dani, colar de é amigo, curti Essa me surpreendeu, eu pensei que você escolheu o Edu Eu também pensei que você é o Edu. Mas o Edu é amigo da vida, né? É, mas o Edu vai ganhar colares de muitas outras pessoas Porque todo mundo ama ele Sim nossa, Vai ganhar bastante de ameaça, ganhou muito o Edu é um jogador é... maravilhoso Quem palavras. Tá Sim Já que nossa entrevista está quase acabando Você tem alguma coisa para falar? Algum recado para deixar para o povo, para o júri Para os finalistas, alguma coisa? Não só dizer que estou muito feliz E... Para mim é uma honra ter chegado ao F4. Obrigada, Moderação, por ter sido tão paciente comigo. Eu não sei daqui quantos anos eu vou voltar ativa nos jogos, porque agora quero umas férias bem longas, porque cansa bastante, mas eu não me arrependo de nada e estou muito feliz. É isso aí, é. já que esse jogo te estressou bastante? Nossa, demais. Tirava meu sono. Fez eu chorar várias vezes, apesar que eu sou muito emotiva, eu choro por qualquer coisa, né, gente? Mas me estressou muito, muito. Me tirou fora da casinha por várias E vezes. você nunca pensou em desistir? Porque bastante gente pensa em desistir do VD quando joga. Jamais, nunca. Eu só saio quando minha tocha apagar. Ah, legal. Mas foi bonito de ver né, a vingança da Jack. Todo mundo ah, caindo por um por que... um, assim. <risos> que tentou Sim. tirar ela. E tiraram é a Gavinha. É legal esse plástico. E é isso, Jacques. Parabéns pelo jogo, viu? Você jogou Obrigada. bem, muito bem. Podem falar o contrário, mas a gente sabe que você jogou bastante. E tava pensando desde, desde antes, assim, o que fazer. E é isso. Parabéns, Jace. Tá beijo. bom. Obrigada, gente. Beijinho. Beijo, beijo, beijo, tchau e até o encontrão, tá? Até. Até tá a próxima. Vamos ficando por aqui. É isso. Beijo, beijo.